Eu queria que você me contasse o seguinte, Olhos. Você viveu Macaé Ferroviária, como você falou. Era, era outro nome. Eu falei ferroviária, mas era, era outro nome. Leopoldina. Leopoldina, isso aí. Leopoldina, isso mesmo. E depois, como é que foi a transformação de Macaé para capital do petróleo? Aí foi o caos. É, nós pagamos caro pra caramba pela, pelo progresso, sabe? Pagamos muito caro. Nós perdemos a tranquilidade, nós, nós e depois disso veio né, essa coisa, essa convivência com o bandido, que aqui vem todo mundo, uma era cidade muito interiorana, só de pessoas, mas todo mundo se conhecia, e hoje não, não se, quase não se conhece mais ninguém aqui daqui, que é todo mundo de fora, a maioria todo, todo todos, quase todos de fora, e com isso a gente até hoje convive aí com roubo, drogas, assalto, rápido e e tudo que é coisa ruim. Mas trouxe dinheiro, não trouxe? Mas nós estamos há três anos aí sofrendo um raio com isso, né? Trouxe dinheiro, mas também levou o dinheiro. Não, não vi tanta. a... Ah, porque o ah, Macaense ficou de repente assim. Você não imaginou se chegou a ser uma criança que gosta de doce e o cara te coloca no meio de uma porção de... de... num lugar que tem doce para que não se fica sem saber o que você se come, você foi em Macaé com a Petrobras. O cara pegava, pegava aqui o, o a casa dele, vendia, fazia um prédio, alugava, e, e eram exorbitantes os aluguéis, como até hoje a gasolina, por exemplo, mas a gasolina de Macaé é a mais cara do Brasil. Um lugar que acho que a maior, a, a, a, a mais de 60% da gasolina do país sai de Macaé. Quer dizer, assim, Macaé entra e acha né, da bacia de, de, bacia de Campos. E, e foi isso que aconteceu com Macaé. Hoje a gente, é difícil escola, a escola já não são saúde precaríssima, a gente né, é melhor do que muito lugar, mas é muito precário. É, é, eu, eu como sou servidor, levo o raio com o negócio de servidor, eu por exemplo, tenho cinco anos, 5 para seis anos que eu não sei o que eu aumento. Ganha mais um pouquinho porque você tem as coisas que, né, agregado a, a esses quase 15 anos que eu tenho em prefeitura, eu então, um pouquinho, mas até né, não, não foi essas coisas, E hoje tão, mal o próprio ambiente aqui no Bico da Cruz, que era muito que era cheio, isso aqui eu cheio, já não é mais assim, porque ninguém tem mais dinheiro, ninguém, dinheiro hoje é um negócio, ah, poxa, os caras vão para pra praia e levam os isopores com cerveja para beber na praia, porque já ninguém bebe mais, não, não, ninguém guarda também, porque cerveja também é cara pra caramba, cerveja está muito cara. E assim o Macaé se transformou nisso que está aí. É roubo toda hora, você está com um ali daqui a pouco o cara passa e te rouba. É, e assim vai. Foi isso que o Petrobras trouxe para Macaé. Trouxe coisas importantes, o Macaé cresceu. Mas essa, essa herança que ficou, né, essa, a gente hoje não, quase que não tem Macaé nato mais. Quer dizer, na proporção. O Macaé hoje não chega a 300 mil habitantes, né. E antes era, o povo flutuante era muito mais. Com cento e poucos, não sei, quase 150, 160 mil, ou alguma coisa nesse sentido. E é assim. Essa, essa é a marca que você está vendo aí. Quer dizer, a Petrobras v... v... trouxe é, e a Petro, levou. A, pe a Petrobras foi boa e foi ruim, né? Entendeu? Ela foi, a princípio, ela foi boa. Mas depois ela se tornou ruim, porque a gente está aí, como disse, aí tá há três anos mais ou menos, que, que a gente está assim nessa... Essa tá, não é só Macaé, é o país hum. todo, né? mas a Petrobras influenciou nisso tudo. Muita gente foi embora, né? Muita gente foi embora, tem muitas pessoas a mais. Eu, a gente espera, né? Eu, principalmente, espero que volte a dar empregos... A empregado, e de pessoas desempregadas aí, por exemplo, meu filho mais velho tem quatro anos que está desempregado. Ele trabalhava embarcado, de offshore, e assim, não tem mais, está tá difícil para cada um, está muito difícil. Agora, vamos conversar sobre o bico da coruja.